Fala pessoal, beleza? Bom dia, Franz Rezende. Pessoal, hoje eu tô aqui finalizando, tá praticamente finalizada a obra do Dama 4, pessoal. Inclusive o madeirado, eu vou mostrar pra vocês, vou inverter a câmera aqui e mostrar pra vocês o que, que a gente veio fazer aqui hoje. Aqui era da piscina, pessoal. Isso aqui é o madeirado, todo feito já, né? Aqui, aqui é o chuveirão, aqui, pessoal, a gente vai... Começar a dar uma limpeza para poder rejuntar, ó. São vários corredores, Vou limpar bem para poder rejuntar E eu tô fazendo esse vídeo hoje para vocês pelo seguinte, pessoal Faz um mês que a gente tá com essa obra parada aqui, por quê? Não para de chover em Rio Preto, pessoal O tempo nublado de novo Mas deu dois, três dias de sol, então a gente vai aproveitar para rejuntar E por que que eu, eu tô fazendo esse vídeo para vocês aqui, ó tá vendo essa mancha aqui pessoal ó tá vendo essa mancha aqui ó só que é o seguinte aqui em Rio Preto não para de chover tá chovendo direto o que que acontece quando chove se o piso tá sem rejunte a água penetra certo a água penetra por baixo do piso e se você rejuntar qual que é o problema se você rejuntar um piso desse aqui pessoal tá vendo antes de evaporar essa água que tá por baixo essa marca aqui que vocês estão vendo no piso é que o piso estava encharcado e conforme foi dando sol, ela foi evaporando né? e foi secando. Agora ele está no jeito de ser rejuntado porque faz uns três dias que está com sol aqui. E tá beleza para rejuntar. O que, que acontece se você rejuntar esse piso aqui com água por baixo dele? Tá vendo essas manchas? Ó? Ó, tá vendo essas manchas? Vou te explicar um negocinho. O que, que acontece se você for rejuntar um piso desse aqui, é... vai, choveu, aí você espera secar um dia, ele não vai estar totalmente seco, você rejunta por cima, o que, que vai acontecer? Primeiro que vai acontecer é que o rejunte, pessoal, a cor do rejunte, ela vai ficar mais escura, porque como está úmido por baixo, o rejunte vai demorar mais para secar, então vai dar aquele as... não vai dar aquele aspecto de... da cor que você comprou, ele sempre vai ficar mais escuro, mas esse não é o maior problema. O maior problema é justamente a eflorescência. O que é eflorescência? Sabe quando você rejunta um piso e fica aquela, é, ele, ele começa a minar uma água branca por baixo dele, e fica manchado de branco, piso. Aquilo chama eflorescência. Eflorescência, pessoal, é quando sais é, cristais, né, da argamassa, do embolso, do contrapiso. Ele, quando está muito úmido, a, a a umidade ela tem que evaporar, certo? E ela sai por onde? Pelos poros do piso. Se você tampou esses, esse, essa, essas, essas juntas do piso com rejunte, a, a umidade de baixo vai ter que sair para algum lugar. E o que, que vai acontecer? Como o rejunte vai ficar úmido, ele vai começar a minar aquela água junto com, com, com aquela umidade vai trazer para fora do, do piso aquela, aqueles cristais, aqueles sais né, que, constém, que contém argamassa, no próprio rejunte e também no contrapiso. E isso vai manchar de branco o seu piso. Então, qual que é a dica que eu dou para você numa situação como eu estou enfrentando aqui? Ó? De ter que rejuntar todo essa, esse piso aqui depois de vários dias de chuva. É, antes de começar a rejuntar, esperar dar uns dois ou três dias de sol mesmo para secar, para essa umidade de baixo ela evaporar. Para que quando você impermeabilizar isso aqui com rejunte, realmente não tenha umidade por baixo e não venha daí a Em pisos revestimentos, a fluorescência é uma das piores patologias que existe. E é muito difícil tirar depois, pessoal, porque fica aquela mancha branca que isso dá um trabalho gigante para fazer. Então, a dica, vai rejuntar pisos ele tem que estar completamente seco. Por isso que nas embalagens de argamassa... É, precisa esperar 72 horas para poder rejuntar e depois de rejuntar precisa esperar pelo menos 48 horas para poder ter tráfego. Tudo isso, pessoal, para dar tempo do, do, da reação química do cimento, dos pigmentos, tudo isso é, realmente ter é, o seu tempo de ação e você não ter dor de cabeça depois. Então, é respeitar os prazos e em situações como essa que eu estou enfrentando aqui de chuva, é esperar dois ou três dias de sol mesmo, depois que estralar o sol mesmo, que você perceber que o piso secou, aí você rejunta, beleza? Estamos quase acabando, pessoal. O pessoal já está instalando aqui, ó, Esquadrilhas de alumínio também, já começaram a instalar as janelas. Já está praticamente no fim aqui, a gente vai limpar tudo, vai rejuntar, aproveitar que está dando sol, pessoal. A piscina já está pronta. Essa borda aqui também a gente já fez vídeos no canal junto com o Davi. E é isso aí, vamos mostrando para vocês o passo a passo aí. Em breve, pessoal, já estaremos em nova obra aí, filmando para vocês mais conteúdo bacana, trazendo mais informações para vocês. Mais uma vez, curta, compartilhe os vídeos, deixe seus comentários, novos comentários para uma nova matéria. E já sabe, quer aprender a fazer isso aqui? No curso Azulejista eu vou te ensinar tudo o que você precisa sobre acabamento. É só entrar aí e se inscrever, beleza? Valeu, pessoal. Fui!